I'm going going to go it. <clears> That was <clears throat> Saúde. Então mano, esses dias eu tava vendo um vídeo do, dos youtubers grandes de Minecraft. Aí eu vi o, aí eu vi o, o mais novo vídeo do Biel Minecraft, onde ele pegava top 1 BR de um Streak no Mush. E eu, como um jogador não tão habilidoso, e alguém que já pegou várias streaks seguidas no Minecraft UHC Mush BC, faz isso mais uma vez porque, sei lá, cara, eu sempre gosto de pegar top no Mush, porque pegar top no Mush é legal assim como pegar top em qualquer coisa. A terceira ser é muito boa. Tá, que Eu, eu, eu. tô usando o um mouse de carrinho. Tô usando aqui um mouse de carrinho com o botão direito todo duro. Tô lembrando, dele, sei lá. Não tem esse problema. Não sabia mais direito eu estava usando o mouse de trumbo. Agora, ó, tem um mesmo. Desse parece. Esse... É a do mundo. Enfim, rapaziada, eu peguei isso. Menos de mal... uma. Passar. Passar reto nenhuma, né? Ou eu perder o compra? Dranges. Meu Deus, eu vou morrer agora. Faltando uma ali pra se empatar, trade Continua na trade, fi... Otário! Oh, não gostei nem um pouco desse cara acabou de eu Para de dar a vida na sua... Porque a minha skill varia não tá boa, especificamente. Por favor, não fala que eu perdi meu streak. Tá, beleza, não perdi. Tá aí, né? Top 2, Smash MC. Speed run. <risos> Tamo junto aí, quem assistiu é nóis, tchau.